Ah, o que você é? Ah, sou trans, não binário, agênero, é assexual, é poliamorista, porromântico. <risos> e aí você fica. Ai, quando é que vai parar? Oi, eu sou o Cup e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu, assim como o Milo, fomos convidados a participar de uma roda de conversa que foi simultaneamente um piquenique. Foi um projeto chamado Todo Mundo o Tempo Todo, cujo objetivo era mostrar experiências e vivência de diversas pessoas em sua diversidade. E, no caso meu e de Milo, fomos lá para falar sobre nossas vivências enquanto pessoas não binárias e assexuais. O rolê tá bem gostosinho lá, tava literalmente gostosinho, porque tinha comida lá, eu tava comendo o tempo todo, quando eu não estava falando, e ficou uma conversa bem leve descontraída, então eu aposto que você vai gostar. Mas antes disso não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este canal lindo que é o meu canal, né? A autoestima. Então vamos lá. O que é amor? Tipo, amor é a mesma coisa que sexo? Quando a gente pensa, começa a pensar sobre a sexualidade, a gente já percebe que não, né? Porque existem muitos assexuais que querem ter um relacionamento, que querem construir uma família. Então a gente discute bastante sobre essa questão de existir atração sexual e existir atração romântica, que são coisas que ne não necessariamente estão andando juntos. Assim como existem orientações sexuais, a gente fala sobre orientações românticas. Então a gente pode falar sobre homorromântico, heterorromântico, birromântico, romântico, que é como a gente se identifica. As pessoas têm uma impressão de que tipo, tem um momento assim que você se descobre e pronto, acabou. Tipo, ai meu Deus, eu me descobri gay, ali acabou, a minha vida mudou a partir daquilo. Mas, principalmente quando você é como eu, uma pessoa nominária, uma pessoa sexual, um... se identifica com alguns termos assim que as pessoas não conhecem muito, ainda não são muito descobertos Tem vários momentos de... de descobertas, sabe? Quando eu era menor, primeiro que eu tinha uma socialização masculina, então achava que eu era um menino, mas eu percebia que eu também gostava de menino. Por que não? gostar de meninos também. Só que aí sempre teve esse negócio, eu era gay, eu era bi, o que que eu era? Então teve essas descobertas assim. E ainda tinha essa questão do, eu gostava de meninos, eu gostava de meninas, mas eu também não gostava de uma forma sexual, de uma forma que as outras pessoas começaram a demonstrar. Principalmente nesse, nesse momento da puberdade e meninos ficam tudo uma coisa muito... Tudo se torna sobre sexo. <risos> é a descoberta da pornografia e eu, tipo, completamente apático sobre isso. Aí eu tenho uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você ouviu o termo não binário? Eu rolei bem mas na verdade, porque eu primeiro comecei a achar que eu era um homem trans, uhum. por conta dessas imposições de, de papel de gênero. Porque não era legal estar dentro do, do, da caixa mulher e nunca tinha me sido confortável isso assim, acho que em nenhum momento da minha vida eu tive esse contato, acho que no ensino médio, acho que foi você, inclusive. Algum vídeo assim, aleatório aqui que no YouTube, <risos> uma amiga minha chegou e disse assim: Milo, acho que você é sexual, pesquisei aí, e aí fui pesquisar. Que apareceu. E, e foi este, foi isto. Foi fácil de alguma forma assim entender comigo, eu só, dentro de um quarto escuro, <risos> mas quando é projetado assim para fora, onde você tem que se relacionar com pessoas, dizer isso porque as pessoas não têm essa formação e só você tem, e aí você tem que dar ela porque senão você vai entrar no rolê de fazer coisas que você não quer, velho. Sobre a questão é, sexual, eu olho como um, uma expressão de afeto mesmo, as coisas que a gente olha num casal sexual para pessoas que se relacionam, que as pessoas são sexuais são, são propósitos diferentes sabe de você o toque em si é, é uma proposta diferente para entender que eu podia tocar numa pessoa sem aquilo estar sendo é, sexual foi muito importante porque eu sempre achava que isso do imposição né dos relacionamentos porque a outra pessoa sente e aí sim o que é que você vai fazer diante disso sabe e não é você não precisa se tá se colocando naquela situação, você não precisa sentir a outra pessoa daquela forma. E que é importante que ela entenda a forma como você está se sentindo. Nesse processo de identificar meu afeto dentro dele, sabe? Contextualizar ele dentro dele e, e entender que eu posso fazer o que eu quiser. E isso só vai depender do que, de como eu vou significar isso. Eu acho que o momento ideal é quando a gente chega e descobre que a gente pode explorar o que, que, é, o que a gente quiser, sabe? Para tentar ser mais honestos com nós mesmos. Mesmo que isso não, não esteja dentro da caixinha que a, gente, que a gente acredita que a gente está no momento. Você fala sobre essa fluidez, assim, eu vejo muito como, como uma interpretação. E a gente tá sempre se autodescobrindo, sabe? A gente tá sempre descobrindo coisas novas com, sobre nós mesmos e nos reinterpretando. Em algum momento fazia muito sentido para você o termo lésbica. Só que depois você foi percebendo que... Na verdade, não faz tanto sentido assim, por causa de outras experiências que você teve. Eu acho que é muito sobre isso, é sobre a gente se reinterpretar o tempo todo. é Inclusive, tem toda uma história de que eu, eu me identifiquei a sexual antes de me identificar por romântico, porque como eu não sentia da mesma forma que todo mundo sentia e que era nítido isso, como eu ia saber do que eu gosto o que é que eu gostava das pessoas, de ficar com um romântico, foi mágico, porque apesar de nada, só podia viver a minha vida. O ser humano é complexo. O ser humano é muito complexo. Eu acho que não dá pra gente... Acho que nem próprio esse... mesmo esses termos que a gente tem usado, eles conseguem de fato tipo ilustrar a complexidade do ser humano, a nossa diversidade. Eu acho que a gente usa ele bastante pra, pra facilitar para comunicação, para facilitar a nossa identidade mesmo da gente se identificar com outras pessoas ao nosso redor. Quando eu penso nas pessoas é aí que entra bastante da esperança, sabe? Eu realmente ve vejo que as pessoas estão é, discutindo mais, procurando compreender mais, sabe? Isso aqui tá acontecendo. Isso aqui não tá acontecendo só aqui, só aqui nesse, nesse ponto. É, muitas pessoas estão discutindo, mas estão abrindo diálogo em diversos lugares do mundo, em diversos lugares do Brasil, e eu acho que é, dentro do nosso poder aqui, enquanto indivíduos, é, é nisso que a gente pode focar. Esse projeto Todo Mundo o Tempo Todo foi desenvolvido por algumas meninas daqui da UFES, caso você não saiba, eu estudo na UFS moro em Aracaju, mas também queriam, claro colocar esse projeto no mundo, né? Então talvez se vocês falarem aqui que gostaram bastante, elas se animem pra continuar produzindo com mais diversidade e tudo mais. Eu não queria que esse material fosse usado só pra levar uma nota então vim aqui compartilhar ele no meu canal e elas gostaram da ideia de compartilhar eles por aqui. E também não deixe de comentar aqui no vídeo o que, que você achou desse rolê. vocês gostariam de que eu fizesse uns vídeos mais vibes assim, talvez eu possa tentar fazer umas coisas assim, quem sabe? Então é isso. Eu sou o camp eu sou arroba apenas camp em todas as redes sociais e até o próximo vídeo. Joga esse gato fora. <risos> Meu Deus, eu gravei é isso. <risos> Alô, Luiz <Mel? risos> vai ficar sentadinha naquele canto é? é, ali. Ela dormiu ali atrás. Esse é o